Jane nasceu em uma família linda e diversa. Teve uma infância muito boa e foi muito amada. Mas um dia, uma catástrofe aconteceu. Um terremoto assustou a cidadezinha que Jane havia nascido, fazendo com que a ponte que cortava a cidade desabasse e um tsunami se formasse. Toda a casa e a família de Jane se despedaçaram, e ela foi parar na praia da cidade grande de Marízia, a cidade que era o encontro de muitos mares. Ao caminhar pela praia, sozinha e com medo, encontrou uma mansão abandonada e decidiu ficar por ali. Jane remodelou a mansão toda, reutilizando os móveis abandonados e coisas que encontrou pelos lixos da cidade. Agora, ela precisa se reerguer e superar o trauma que levou sua família embora. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e sejam todas, todos muito bem-vindos à segunda temporada de The Sims Mobile. Eu avisei que as coisas iriam mudar e elas mudaram, infelizmente, por conta... Dessa catástrofe, a gente perdeu a Salete, o Diego e todas as outras integrantes da nossa família. Que a gente construiu durante mais de 30 e poucos episódios. Só que essa mudança foi necessária. E agora a gente tá aqui na segunda temporada de The Sims Mobile. Eu espero que vocês gostem. Eu fiz ela, fiz toda a transição dela. Editei esse vídeo com o maior carinho. E agora a gente vai começar com a nossa... Nova série, Jane e o Mundo. E a Jane tá aqui, né? Perdeu o casaco, o cabelo tá todo armado por causa da água, do tsunami que aconteceu. Mas pelo menos a casa está bonita, está chique, tudo... Com móveis que ela encontrou, assim, limpou os próprios móveis que já estavam na mansão abandonada. Logo aqui do lado da água, é a casa mais perto da água, ela chegou aqui junto com o tsunami. Foi uma sorte encontrar essa mansão, é uma mansão muito grande, muito grande mesmo, olhem isso. Tour pela mansão. São três quartos, quatro camas, é muita coisa. E ela tá sozinha, ela tá sozinha, ela perdeu a família inteira dela, ela... Tem que superar esse trauma. E agora a gente tem que fazer com que ela fique bem. Com que ela conheça pessoas novas. Com que ela encontre alguém pra ficar com ela. E pra construir, reconstruir a família. Do zero, gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com ela aqui é arrumar ela. Porque além de levar a família dela, também levou o casaco dela. E deixou o cabelo dela dessa forma. Então, a gente tem que dar uma arrumada nela. O makeover é sempre bom, né, gente? O makeover é o primeiro passo pra gente se recuperar de algo, então eu acho que a gente pode começar por aqui. Vamos trocar essa roupa inteira, porque essa roupa é a mesma roupa que ela chegou, que ela limpou a casa. Essa roupa traz muitas coisas ruins. Vamos trocar de roupa, vamos ver se a gente tem algum pacote de roupa pra comprar. Ai, que linda essa essa jaqueta, olha, mas ela é um pouco adolescente, eu achei essa jaqueta. Será que tem um, um vestidinho? E tá tudo bloqueado porque, né, é uma vida nova que a gente não, não tem tudo ainda, né? A gente não tem tudo logo de cara, assim. então ela é nova ainda, né, é verdade. Eu tô aqui falando que essa aqui é uma roupa muito adolescente, mas ela acabou de virar uma jovem adulta, então... Ela é jovem ainda, vamos colocar essa roupinha nela, com a de rosa que eu gostei. Antes de a gente conseguir subir mais de nível e conseguir coisas novas, melhores pra ela, a gente vai trocar as roupas dela, eu prometo, porque essas estão realmente muito, muito precárias. Vamos arrumar agora o cabelo dela. Vamos prender novamente o cabelo dela E passar uma maquiagem nela Vamos lá então Jane está pronta Para conhecer pessoas novas Vocês são animadas Eu estou muito animada Vamos ver as missões que a gente tem aqui Quais são elas? Conclua um evento e relaxar no sofá Bom, vamos relaxar no sofá aqui, né? Caramba, essa casa Ela é muito linda Olha isso! O que é isso? É um lugar para fazer yoga? Ai, que legal Bom, depois que Jane reconstruiu essa casa, ela começou a procurar um emprego, né, pra ela poder se sustentar e comprar mais móveis pra casa. E ela começou a trabalhar na cafeteria local, num lugar que tá sempre com um emprego, né. Porque é uma cidade muito grande, então muitas pessoas entram e saem da cafeteria direto. Só que ela trabalha aqui no café por necessidade, não é algo que ela gosta de fazer. Ela tá trabalhando aqui mais por, por ter que trabalhar, mas ela quer muito trabalhar com algo que cuide do meio ambiente. Porque ela acredita que o tsunami, o terremoto, tudo que aconteceu foi porque a gente não cuida do meio ambiente direito. Foi a natureza se revoltando. E ela foi uma das vítimas, infelizmente. Então o foco de vida dela, a vontade que ela tem é trabalhar com algo relacionado ao meio ambiente. Nossa, olha só... Que pessoa bonita, olha essa mulher, ruiva, vamos começar uma amizade com ela, que eu me interessei por ela, acho que ela pode ser uma boa amiga, ah, amizade eterna para sempre, porque ela foi a primeira pessoa que a Jane conheceu em Marília. Acho que ela deve conhecer mais algumas pessoas E procurar talvez um novo emprego Que tenha mais a ver com o que ela quer o que, será? o que será? Olha, pessoa de cabelo colorido gosta de ser amiga de todas Já estamos fazendo nossa segunda amizade Ai, a Caitlyn é muito bonita Ai, cliquei no cidade eterna para sempre foi destino. Por enquanto, Jane ainda não conhece muitas coisas, não conhece tanto Marisa, ela ainda está desbloqueando lugares da cidade e pessoas, ela ainda está convivendo com o trauma muito grande que ela sofreu, que foi a perda da família dela e da casa e de tudo que ela conhecia como vida, e agora ela está se, se redescobrindo como pessoa, como família, como tudo. E ela conta com a ajuda de vocês para esse novo caminho, para encontrar um par, para encontrar amigos, para encontrar um objetivo, porque esse objetivo de trabalhar com algo relacionado à natureza ainda me parece muito longe para ela. Então ela quer um objetivo por enquanto, seria encontrar um par, seria trocar de emprego, Conhecer o resto da cidade. Ela quer a ajuda de vocês. Então comentem aqui embaixo o que vocês acham que ela deve fazer. Por primeiro, assim, por dizer, né. Porque ela é muito nova em tudo isso. Muito nova nesse mundo inteiro. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Apresentando a Jane. Apresentando o que ela passou e apresentando essa nova série, essa nova temporada. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário sobre tudo que você tá achando e se você percebeu essa diferença aí que a gente teve nessa nova temporada de The Sims Mobile, que faz 100% a diferença da última temporada. Tchau!